Olá pessoal, tudo certinho com vocês? Eu sou a Rebeca Cury, da equipe de Biologia do Descomplica, e nesse Quer Que Desenhe vamos falar sobre a fotossíntese. Esse processo é feito por seres autotróficos e é muito importante para a vida na Terra. Acompanhe o vídeo para entender o porquê, mas antes, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o like de sempre. Atenção nos detalhes que fazem muita diferença na hora de acertar aquela questão. Tem aqui na descrição também um link para assinar o Descomplica e ter acesso ao curso completo, com todas as aulas, materiais e exercícios para mandar bem no vestibular e no Enem. E claro, também tem o um mapa mental do vídeo completo para download aqui na descrição, para ter certeza que você vai ter o material todo lindo a qualquer momento para você estudar. Acho que a primeira pergunta de vocês deve ser, o que é a fotossíntese? A fotossíntese ocorre em plantas, algas e cianobactérias. E é um processo autotrófico, usado pelos organismos para a produção do próprio alimento. É na fotossíntese que ocorre a produção da matéria orgânica na forma de glicose e também a transformação da energia luminosa em energia química. Esse processo vai acontecer nos cloroplastos, organelas que, assim como a mitocôndria, apresentam membrana dupla. No cloroplasto, temos os tilacoides, organizados nas lamelas e é onde estão presentes os pigmentos fotossintetizantes. Também vemos o estroma, que é o espaço interno do cloroplasto. Lembra quais são os pigmentos que temos aqui? Ela mesma, a clorofila. Importante lembrar que as cianobactérias são seres procariontes e não têm organelas membranosas. Então, a fotossíntese vai acontecer no seu próprio citoplasma. Tá, e como ocorre esse processo? Podemos resumir a fotossíntese em uma fórmula geral. A água, que é absorvida pela raiz, e o gás carbônico atmosférico reagem com a luz solar e formam a glicose, liberando também água e oxigênio. Depois de produzida, a glicose é transportada para toda a planta e o oxigênio vai para a atmosfera. Bom, com mais detalhes, podemos descrever as fases da fotossíntese como fase fotoquímica e fase enzimática. A fotoquímica, também conhecida como fase clara, ocorre nos xilacoides e é dividida em fotofosforilação cíclica e fotofosforilação acíclica. Na fase cíclica, a energia solar estimula os Elétrons, e eles mudam de orbital na clorofila. Conforme ele é transportado de volta para o lugar certo, ele libera energia na forma de ATP. Guarda esse ATP que vamos usar ele depois. Já na acíclica, ao invés de voltar para a mesma clorofila, o elétron é capturado por transportadores, chamados de NADP+, e ao reagir, formam moléculas de NADP. Mas não pode ficar elétron faltando, né? Então, outra clorofila tem o seu elétron estimulado pela luz solar, e ele pula para a primeira clorofila, que perdeu os elétrons para os transportadores. E agora, tudo certo? Não, agora outra clorofila ficou sem elétrons, e quem vai resolver isso é a água. Ela sofre uma reação chamada de fotólise da água, onde a energia luminosa quebra a molécula de água, liberando elétrons para a clorofila, hidrogênios para o NADP, e o oxigênio vai para a atmosfera. Sem essa reação, não teríamos como respirar. Viu só como eu disse que a fotossíntese é importante para a vida? Vamos resumir isso aí então? A luz chega na clorofila e estimula a movimentação de elétrons, e quando esse processo envolve mais de uma clorofila, temos a fotofosforilação acíclica. E como produtos finais desse processo todo, vamos ter o ATP e o hidrogênio, que vai estar sendo transportado pelo NADPH2, e eles dois vão ser usados na próxima fase. Além disso, temos o oxigênio, que é liberado na atmosfera. Agora vamos para a fase enzimática, também conhecida como fase escura, e usa diretamente os produtos que falamos agora da primeira etapa. Além deles, também vamos ter a presença do gás carbônico. Aqui vai acontecer o ciclo das pentoses, também conhecido como ciclo de Calvin ou ciclo de Calvin Benson. O gás carbônico reage com a ajuda de uma enzima conhecida como rubisco, e conforme as reações do ciclo vão ocorrendo, uma molécula de três carbonos é liberada. Essa molécula é chamada de fosfogliceraldeído, ou para os íntimos, pigal. Após a segunda volta, uma segunda molécula de pigal é formada. E é aí que a magia, quer dizer, a química, acontece. Essas moléculas reagem entre si formando primeiramente uma frutose e, por fim, o nosso querido monossacarídeo energético, a glicose. Vamos ver agora o que pode influenciar a taxa de fotossíntese? Como podemos ver, a luz, o gás carbônico e a água são essenciais para que ocorra esse processo. Uma baixa quantidade de qualquer uma dessas três coisas pode diminuir a taxa fotossintética. A temperatura também vai influenciar a fotossíntese. Síntese. Afinal, temperaturas muito altas aumentam a perda de água pela transpiração, fazendo com que as plantas fechem os seus estômatos, além de poder desnaturar algumas enzimas. Ufa, falamos de tudo! Agora é só você baixar o mapa completíssimo aí na descrição do vídeo. Deixe suas dúvidas nos comentários e diz também que outros assuntos você gostaria de ver por aqui. Aproveita e se inscreve no canal para não perder todo o conteúdo que postamos. Claro, que o conteúdo completo com curso, cronograma, planejamento de estudos, tá tudo lá no Descomplica. Gostou? Tem link para assinar com um precinho Ótimo na descrição. Até o próximo vídeo.